Vamos seguir aqui, Gleidson de Souza, por favor, formule a sua pergunta agora, se apresente para nós, por gentileza, fala de que lugar que você está falando, que passa no que você cria, e vamos lá, formula a sua pergunta para o Vilmar Vilma de Assunção, vamos lá meu garoto, fica à vontade, boa noite. Boa noite José, boa noite Vilmar de Assunção, boa noite a todo rapaziada aí que está participando aí da live. Ô, Gleidson, pede pra galera que está aí no YouTube, colocar like no nosso vídeo, Gleidson, por favor, cara. Bora lá, meus amigos, aí, dá um like aí no, no YouTube aí, nesse vídeo aí, na live, vamos compartilhar ela aí com os amigos. Ô, Gleidson, pede pra eles também colocar nos grupos, chamar a galera pra vir assistir, que ainda dá tempo, Gleidson, você vai fazer sua pergunta agora, meu amigo. Isso, bom. essa rapaziada do Curiói, parece estar tá assim, com frio, né, então, o Bora lá, meu garoto, vai lá, manda ver. Pois é, eu falo aqui do, do Jardim Garro, do Instituto de Lusiane aqui, em torno de Brasília, e sou um, um apaixonado aí pelo Curió, e a espécie que eu crio aqui é o Curió. E a pergunta que eu tenho para fazer para o Rio Máximo, são aí para ele, é para saber qual foi o Curió que alavancou ele nesse mundo do Curió, o Curió que mais marcou para ele. Ele... Rapaz, o curiótico que mais me marcou, o que mais me marcou, mas sem sombra de dúvida, foi o curiótico mestre de canto Florianópolis. Isso foi na década de 90, se não me engano, final de... mais ou menos por aí. Foi o mestre é o canto Florianópolis. Foi um dos melhores curióticos que eu tive para ser discutar, independente de dialeto, tá? Então, vamos ter aqui, bem fora, assim, eu acho que depois eu categoria praia totalmente diferente, mas o que marcou lá, lá, lá atrás para mim foi o mestre do meu amigo hoje, em, que foi pai do Patifei, foi um de vários curiosos, muita repetição veio, mas tinha uma qualidade ímpar de se escutar. É, como eu falo, é, é, é, é, é tipo cantor. É, quem ouviu o Tim Maia, ouviu o Tim Maia. Hoje, Ou se ouve o Pablo Vidal. É, felizmente, estão estragando o ouvido aí, né? Olha, tem o Timaya, tem a Anitta, tem uma galera aí que eu gosto de ouvir essa galera toda aí, hein, pessoal. Vamos escutar essa, essa, esses caras tudo cantando aí, canta bem pra caramba. Agora, Timaya, eu vou te contar, hein? Só tava aquela voz ali, era pra ripiar os cabelos, né? Sensacional, né? O Zé, Pode eu falar. Vou a minha... eu, isso aí, eu, que... eu vou lhe responder, responder No mundo do Curioso claro. É, teve um Curió para mim, foram dois, tá? Mas entre tantos, entre tantos, mas dois que me marcou muito. Um foi o Universo. Tive o prazer de escutar ele de Padre, Camboriú. E depois foi o Milionário que eu tive o prazer de fazer, tá? Entre tantos, tá? Então a gente deixa por Grinch, tudo aí para trás, mas eu sempre respeitando esse Curió. Mas o que me marcou mesmo o mundo do casa Paiacás, tirando o, o meu Milionário que eu tive o prazer de fazê-lo, foi o Curió Universo. Eu tive o prazer de escutar ele um cabulho, como como pá, algo, algo espetacular. Ah, já para fazer uma ressaltazinha só, em termos de canto, que me levou a, a tocar o canto Cascadinha 357, foi o seu próprio Curió Milionário, e aonde a gente veio obter a muito Sim. extra aqui com o um selo que você fez, desde que a gente é. agradecemos por ter elaborado um selo que dá resultado, para mim é um selo ímpar, eu sempre, desde 2013, que venho rodando ele, meus passarinhos, vem sempre correspondendo aí com boa voz, andamento, melodia, dentro da linha do clássico, né? Que muitas das pessoas hoje, criador do Curió aí, valoriza muito só a repetição, né? Mas em termos de canto clássico, nós temos que buscar o conjunto. O que é um Curió clássico? É voz, andamento, melodia, colocação de nota, né? Batida de praia, destacada. É, você tem o pessoal deixando isso a se perder, eu estava é. buscando só a repetição. Verdade. Você teve o prazer de fazer o Cruel Federal, que eu estava falando com o pessoal agora. Se ele tiver bem andado, eu não vi mais nenhum de vídeo um dele depois do amigo Marcelo lá de Bauru, que passou com o Marcelo de Se ele tiver bem andado, é, sem sombra de dúvida, vai ser um dos se é ser batido na estaca. E o milionário, rapaz, o milionário foi é um cruel concurso, rapaz. Se bem se é prazer de é para mim. O milionário foi um cruel quando eu estava trabalhando na FIFUP Poética. E tinha duas pessoas que eu adorava escutar eles falando comigo. Era o senhor Antônio de Guaracuba, que ele só vinha para torneio, eu disse, só vou para torneio se o milionário está escrito porque é um o único que me arrepia. E assim, quando eu vejo o um povo milionário, o meu milionário me arrepia. E outra é uma pessoa ímpar no mundo criólogo, que hoje, se eu não me engano, está já acima de 90 anos, se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano deve estar entrando de 89, 90, 91, que é o, o juiz, o seu Alves. Muita gente conhece o seu Alves aí Mundo Curió, um juiz antigo nosso hoje, uma pessoa maravilhosa. Ele, ele, ele, um dia, junto com a Demi, uma das melhores apresentações que eu vi até hoje Mundo Curió foi o um Curió Milionário em Balnero, no É um vídeo dele, a apresentação dele tem já tranquilamente mais de 2 milhões de visualização. E muita gente até usa para fazer a retorização dos seus filhotes. É, Eles não repetiram esse dia. Ele ganhou com repetição, mas tudo cantado de 4 e cinco samaritá. Só que aquele dia, é, é aquele tipo de apresentação, que não teria repetição para ganhar ele. Entendeu? Então, o seu Alves ele está, ele não duvido, você vê o Ademir Itajaí. Ah, Quando você abre o vídeo, você vai ver ah, na esquerda de cima, está o seu áudio, o Ademir. No ah, lado direito está o Valdeci, o meu amigo Luiz do Colônia Santana. O, o, o, o Ademir até frega a mão quando o Curiol começa a dar uma fechada ele dizia assim, é, no nos meus anos todos de Curió eu nunca vi nada, só nunca vi nada de Paulo Milionário. e realmente é verdade, aquele dia foi, foi uma apresentação aí, e você está de parabéns pelo Federal, tá fora os outros de Pardim. É, então eu tenho que agradecer aqui o Marcelo de Bauru, né? o Léo de Bauru, e agora que vem a dar muita alegria com o Marcelo de Camboriú, que é um passarinho que em dez cantadas ele dá nove ele fecha. Um passarinho que tem é um conjunto acima da média. Caminhando para o final, tá bom? E eu já vou encerrar aqui, agradecendo a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Então, Vilmar de Assunção, quero que você faça aí as suas considerações finais. Rapaz, se você der consideração final para mim, eu começo a falar e não paro. <risos> a ah, gente que tem a agradecer, né, cara, essa aí aí, é, eu sempre falo, eu sempre tive uma, uma, uma, uma, uma meta uh, na Web Brasil, que a gente da Web Brasil, é que a gente tem que inovar sempre, E inovar é preciso no um mundo curioso. Então essa tua inovação aí, essa abertura que você está fazendo, nós podemos é, abrir uma sala de bate-papo de vídeo é, com 10, 20, 30 pessoas tocando ideia foi sensacional, entendeu, a gente sempre está aí para divulgar o trabalho da gente do Mundo Curió, passar o nosso aprendizado, eu, tive, eu, fui um, eu fui um rapaz que teve um professor lá atrás, que foi o Gilson Faragosa, algo assim inusitado no Mundo Curió, para quem acompanhou o trabalho do Gilson, sabe, então a gente só tem a agradecer, todo mundo é assim, e, e sempre falo para a é, Curioso é manejo, é paciência e é aguentar a ansiedade. Mas não é só o curioso, não, tá? É certo para o trinca, certo para o tá? É para todos nós. É outra coisa, mesmo, é externar os amigos, é no final do mês, agora, início de junho, é, vai sair já a tabela, tá, tá, tá, do, do, do, não só o regulamento, como também ah, o calendário da UE Brasil 2022, tá? a galera, é. Tem três eventos aí que nós temos que participar esse ano aí, agora vem agora no meio de junho aí. Nós temos agora, esse final de semana, temos, semana que vem, temos a aí do Lula, do Lula. Dia 29, né? Dia 29. Depois nós temos a feijoada no Rio de Janeiro, dos amigos do Rio, e também temos a porco da Fornalha, também em Piracicaba, tá? Rio externo de todo mundo, todo mundo tem que se ajudar, tá? Inclusive, também, para quem não pode participar de torneio presencial, porque a Web Brasil, a visão nossa da Web Brasil, é dar uma dinâmica para as pessoas do Brasil e até do mundo. Esse ano, se me vão ter cuidado. pode Podemos ter, tanto do Canadá como dos Estados Unidos e da Guiana, tá? Brincando na Web Brasil, tá? Só para ter uma ideia, como é a brincadeira mais ampla. É difícil? É, porque é a única forma da gente poder fazer o nosso torneio. Mas é, é fácil a sua inscrição, é fácil a, a, a sua apuração. Enfim, vou trocar ideia é algo fantástico. Tá, então, a gente cuida a todos aí para ter tem um jeitinho de nós brincar. Porque cada vez vai ficar mais difícil para nós o, o lado ambiental. Né? Foi um prazer conversar com todos vocês, galera. Muito, muito prazer mesmo. Se Bom, tiver alguma resposta, me assim, dá um toque para mim. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado. E até um próximo Roda Bruta. Um abraço a todos. Até lá.